Vivemos na era das grandes filosofias. A cultura do mundo é influenciada por grandes pensadores, especialmente os pensadores gregos, têm influências até os dias de hoje. Grande parte deles eram homens céticos, ou praticamente todos, homens que não acreditavam em Deus, homens que criaram suas próprias teorias, suas próprias filosofias. Hoje o mundo está rodeado de filosofias de todos os lados. Todos dizendo que tem a solução certa para todos os problemas. Mas a filosofia menos falada é a filosofia de Deus. É aquela que tem o poder de transformar, aquela que eleva e aquela que tem o poder de encaminhar o um homem à salvação. Na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aos cristãos de Colossos, em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, a Palavra de Deus diz assim, Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Uma teoria pode ser muito interessante, pode até mesmo ser lógica, pode até mesmo, em alguns aspectos, ter algumas provas da ciência, mas se ela não estiver alicerçada em Cristo, ela é uma filosofia fracassada. Se ela não é aceita por Deus, pode ser defendida pelo homem mais inteligente do planeta, o mais intelectual, mas se o rudimento não for divino, não tem nenhum valor. Que no dia de hoje, você possa seguir a filosofia divina que nós encontramos na Palavra de Deus, essa sim pode nos fazer pessoas melhores e felizes. Deus te abençoe no dia de hoje.